Veja os destaques do Jornal da Guanaré. Recapeamento da Rua Saturnino Belo eleva a autoestima dos moradores em Caxias. Inscrições para o ProUni Municipal já estão abertas. Medicamentos sem prescrição médica podem causar risco à saúde. Saiba como fazer um currículo que contemple as experiências e o diferencial do profissional. E ainda, Portal Destaque do Maranhão realiza entrega de troféu Destaque do Ano. E o sistema Guanaré vence em quatro categorias. Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, o Jornal da Guanaré está começando. Boa tarde. O asfalto já é uma realidade para os moradores da rua Saturnino Belo, no bairro Seriema, conhecida como Rua do Pão. A obra de recapeamento asfáltico é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Caxias e o Governo do Estado. O asfalto já é uma realidade para os moradores da Rua Saturnino Belo, no bairro Seriema. Esta é a conhecida Rua do Pan, onde está a Policlínica de Atendimento Médico. Os moradores foram pegos de surpresa. A prefeitura aqui vai ficar uma maravilha. O né? senhor só... esperava que o asfalto chegasse agora? Não. Não. <risos> Sinceramente, não esperava. Eu nem esperava mais, tu acredita? uma surpresa para o senhor. Grande. Porque aqui teve, já entrou, não sei que fosse o prefeito aqui, ah, não vamos fazer, não vamos fazer. Às vezes fizeram reunião bem aqui na minha porta aqui, uhum. é o primeiro serviço, nunca apareceram. E agora é para a gente fazer as caminhadinhas da gente que tem que ir lá para a avenida. Faz tudo aqui agora. Né? Faz tudo aqui agora. Para este morador, o recapeamento representa valorização e uma nova paisagem para o local. Além do aumento da autoestima dos moradores. Há muitos anos, a gente aguarda isso aí, há, há muito tempo, eu, Até que eu, o, o, o meu neto, eu tenho um neto tá de 22 anos, perguntou, pai, vamos asfaltar tá mesmo, minha amiga? Talvez tá seu bisneto, você tinha um bisneto, vai ver ele, mas agora saiu mesmo, né? Chegou um vereador e disse, agora não sei o que, vai sair. Agora vai sair, e graças a Deus saiu, né? Além do bairro Seriema, a parceria do governo do estado com a prefeitura de Caxias, via a emenda parlamentar da deputada estadual Daniela, Vai beneficiar o bairro Campo de Belém, Luísa, Queiroz e na zona rural o asfalto também está chegando, com um quilômetro e meio de pavimentação no povoado Rodagem, além de contemplar outras comunidades, como o povoado Engenho d'Água no segundo distrito e Buenos Aires no primeiro distrito. Em uma ação das polícias militar e rodoviária federal, foram presas três pessoas que viajavam armadas, Dentro de um veículo roubado e com placa clonada na BR-316 em Caxias Segundo a PRF, a prisão aconteceu quando um carro prata foi parado e verificada toda a situação Depois de vistoriar o veículo, foi constatado que o veículo tinha placa E havia sido roubado em Timon no dia 21 de dezembro de 2021 e que foi adulterado com placa da Bahia. Por causa do crime, todos foram encaminhados para a Delegacia de Caxias com a ajuda da Polícia Militar. As inscrições para o ProUni Municipal 2022 já estão abertas. Saiba mais na reportagem. As inscrições para o ProUni Municipal já estão abertas e vão até o próximo dia 4 de fevereiro. O programa da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, concede bolsas 100% gratuitas para alunos oriundos de escolas públicas ou de escolas privadas que tenham sido alunos bolsistas integrais e que sejam alunos de baixa renda. Concorre à vaga o aluno que passa no vestibular da instituição Unifacema, centro universitário conveniado com a Prefeitura, ou ainda com a nota do Enem. Nesta edição, estão sendo oferecidas 15 vagas. Administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, nutrição e psicologia. 15 ah, vagas. Tentem porque os que estão estudando, para vocês terem uma ideia, só tem notas boas. São Perfeito. alunos todos oriundos do ensino médio de escolas públicas e a nota menor lá é 8,69, então, sabe? É. Uma vaga para a administração uma vaga para arquitetura e urbanismo, uma vaga para biomedicina, quatro vagas para educação física, três vagas para enfermagem, uma vaga para engenharia civil, uma vaga para o curso de nutrição e duas vagas para psicologia. O cronograma até as matrículas será dividido da seguinte forma. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro. O período de análise da documentação e visitas domiciliares da Comissão Técnica será realizado de 7 a 11 de fevereiro. A divulgação do resultado parcial do Programa ProUni Municipal, em consonância com o resultado da Unifacema, será no dia 15 de fevereiro. O período de recurso do resultado do Programa ProUni Municipal começa 24 horas após o resultado. A divulgação do resultado final do programa ProUni Municipal está prevista para 17 de fevereiro. E o início das matrículas acontece dia 17 e vai até 22 de fevereiro. Outras informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura, caxias.ma.gov.br. Todo cuidado é pouco quando o assunto envolve eletricidade, seja em casa, no trabalho Observar as condições das tomadas, cabos e instalações é fundamental para evitar acidentes. Confira os detalhes na reportagem. Observar as condições das tomadas, cabos e instalações é fundamental. Tudo deve ser checado para evitar os acidentes. Toda descarga elétrica, e a descarga atmosférica é uma descarga elétrica de grande intensidade, ela causa alguns efeitos no nosso corpo, que esse é um efeito que tem que ser atendido de imediato. O deslocamento, por mais próximo que seja o posto de saúde, ele vai requerer atendimentos preliminares, por conta da situação, da condição de risco de morte. A descarga elétrica, como um todo, ela provoca o é, o espasmo da glótia eu tenho um fechamento da, da, das vias respiratórias, então eu vou ter que liberar essas vias respiratórias e ela provoca distúrbios cardíacos. Então eu vou ter que ficar é, fazendo, possivelmente, uma reanimação cardíaca, massagens cardíacas, enquanto eu desloco até o posto de atendimento, a, o atendimento médico, a, que tem que ser de imediato. As instalações elétricas dos postos têm um sistema de proteção, entretanto, eu tenho a possibilidade, um risco de essa fiação elétrica externa dos portes captarem uma descarga atmosférica e ela ser um condutor nas instalações via ter feito, inclusive, dentro das residências. Ou seja, na hora de, uma, de um risco que eu tenho de, relacionado à descarga atmosférica, eu não posso estar em contato, inclusive, com celulares carregando, equipamentos eletroeletrônicos, ter contato com esses equipamentos por conta desse risco, que é a descarga atmosférica ocorrer externamente e ter efeitos internamente no, na, no meio ambiente da minha residência Este engenheiro chama a atenção para a importância da manutenção periódica e reparos nas instalações é Uma dica que a gente dá muito importante é colocar dois dispositivos né? que a gente tem o DR, que é o diferencial residual que esse vai evitar o choque elétrico continuado caso a pessoa tome um choque, né? a pessoa entre até um contato, ele vai cortar essa corrente e o outro é o dispositivo de proteção contra surto, DPS. Esse dispositivo de proteção contra o surto, ele vai cortar uma sobrecorrente, uma sobretensão que venha da rede ou que venha de alguma descarga atmosférica. No mais, é importante observar o aterramento. O aterramento é o coração da segurança da instalação elétrica. Então, um aterramento bem feito, um aterramento ligado a todas as tomadas, a todos os pontos que podem ficar energizados, as partes vivas de uma instalação elétrica. É muito importante se verificar esse aterramento. E a manutenção, principalmente nesse período de chuva, é importante observar se tem algum ponto que possa estar escoando água para dentro das tubulações, porque isso é uma coisa bastante comum. E além do risco em si de colocar a instalação toda, é, poder danificar a instalação toda, tem um risco de vida, que esse é um.. a gente não pode dispor de forma alguma. E no último sábado, cerca de 60 famílias carentes foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas promovida pelo Rotary Clube de Caxias. O Rotary Clube de Caxias realizou mais uma ação solidária. Cerca de 60 famílias carentes foram beneficiadas com a entrega de cestas básicas, através do projeto Ceia da Gratidão. É gratificante para todos nós que fazemos o um Rotary Clube de Caxias, porque isso aqui é uma equipe, tá? então a gente trabalha com um objetivo só, então a gente fica muito feliz, sabemos que é muito pouco, é o mínimo que se faz, mas nos deixa bastante gratificados tá? de podermos estar aqui com essa ação. Essa dona de casa foi a primeira pessoa a receber os alimentos e fala da satisfação. Estamos muito agradecidos com isso, né? eles chegaram logo no momento certo, porque nós precisamos demais, que nós estamos no pirídeo, né? de da, da necessidade, da precisão. Né? Já para a dona Maria de Fátima, a cesta básica chegou na hora certa. Chegou numa boa hora, que Jesus abençoa vocês. Um dia desse, o ano passado, nós recebemos filtro, nós estávamos precisando muito, recebemos filtro, recebemos cesta e veio numa boa hora Há 80 anos, em Caxias, o Rotary reúne voluntários a fim de prestar serviços humanitários. Várias ações já foram realizadas na cidade, sempre com o objetivo de ajudar os mais necessitados. Bom, o Rotary, como instituição internacional, trabalha em prol da comunidade carente. Hoje estamos aqui entregando a Ceia da Gratidão, que é mais um projeto onde a gente beneficia várias famílias carentes com entrega de cestas básicas com alimentos não perecíveis e perecíveis. né? E veja depois do intervalo. Medicamentos sem prescrição médica pode causar riscos à saúde. E ainda, saiba como fazer um currículo que contemple as experiências do profissional e o do diferencial do profissional. A vacinação infantil contra a Covid-19 continua nas escolas polos. Na última sexta-feira, a vacinação ocorreu na escola Emília Costa. A escola Emília Costa, no bairro Salobro, foi a escola polo que recebeu nessa sexta-feira estudantes de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência indígenas e quilombolas e crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades. Na ocasião, também foram atendidos... Alunos das escolas José Castro, Edson Lobão, professora Rita de Cássia e escola comunitária Tia Edna. Qual a importância que você acha que tem a vacina? Para, a vacina? É para se proteger do coronavírus. E você está ansiosa para voltar para a escola? Sim. É? Uhum. Como é que tem sido essas aulas em casa? Você acha que é melhor na escola ou em casa? Na escola. É? Por uhum. quê? Porque na escola a gente pode ver os amigos e também, aí, também pode aprender muita coisa. As mães estão de olho na volta às aulas, pois querem que os filhos estejam vacinados quando tudo retornar. É muito importante para a prevenção né, desse vírus, uhum. da gripe, para ter aquela segurança maior. No, já agora que o ano, o ano letivo já começou, uhum. então é uma segurança melhor para a gente é e os feijão. pais. Porque com a vacina né, a gente pode se despreocupar mais, poder os filhos ir para a escola, sem assim, a gente ter com essa preocupação. Né? Nesta segunda-feira, das 8 às 12 das 14 às 17 horas a vacinação será na Escola São Francisco, quando também vai atender as escolas São Raimundo, Escola Comunitária Nossa Senhora das Graças, Coelho Neto e Santa Catarina de Labore. Qualquer aluno de escolas privadas pode procurar qualquer escola pública também. Tá? Então, todos poderão ir independente da escola. Onde tiver vacina, nós estamos aguardando. Para ser vacinada, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e portar os seguintes documentos. Certidão de nascimento ou documento oficial com foto, caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS. Para crianças com comorbidades, é necessário apresentar também o comprovante da doença, podendo ser receitas médicas, exames, atestados ou laudos médicos. Além disso, crianças com sintomas gripais devem aguardar quatro semanas após os sintomas para receber a vacina contra a covid-19. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 para as crianças sem comorbidades. A partir de hoje, crianças de 8 e 9 anos sem comorbidades já podem se vacinar. Inclusive, a Escola Apolo São Francisco já está recebendo as crianças hoje. Mas a vacinação também continua no shopping center da cidade. Em tempos de Covid-19 e surto de gripe, o uso de antibióticos é, tem se tornado uma frequente. Só que o uso desses medicamentos sem prescrição médica e sem diagnóstico preciso pode representar um risco à saúde. Veja mais detalhes na reportagem. Se automedicar é uma prática comum na rotina de muitos brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% da população do país faz o uso indiscriminado e sem prescrição médica de remédios. Só que quando se trata de antibióticos, os riscos de agravamento do quadro de saúde são maiores. Inclusive, podendo provocar uma maior resistência das bactérias infecciosas aos antimicrobianos. É uma categoria de medicamentos que, mal utilizada, pode colocar em risco mais pessoas da família. Até mais pessoas da família. Porque um dos grandes problemas do mau uso dos antibióticos é o que nós chamamos de resistência microbiana. Ou seja, as bactérias desenvolvem resistência, mecanismos de resistência. Elas passam a realmente a se defender, elas passam a realmente a não mais sofrerem com a ação do medicamento que está sendo utilizado. Ou seja, trocando, de, falando de maneira mais simples, o antibiótico em si passa não mais a desenvolver o efeito esperado. Fazendo com que a, a infecção venha a evoluir, comprometendo mais ainda a saúde do paciente. Ainda, segundo o farmacêutico, a recomendação é de que os antibióticos e outros medicamentos só sejam utilizados com a prescrição de um médico. Os antibióticos, por resolução, por legislação sanitária, eles só devem ser prescritos por médicos. É necessário demais que esse paciente, sentindo sinais e sintomas de uma possível infecção, que ele realmente procure um serviço de saúde ele realmente procure um serviço médico, isso na esfera pública ou na esfera privada. Procure um profissional da área de saúde, para que esse profissional venha avaliá-lo, a realizar uma anamnese dos seus sinais, dos seus sintomas. Desta forma, você consegue se resguardar de problemas mais sérios ainda, né? como, por exemplo, é, por exemplo, o retardamento de um diagnóstico de uma doença. Muitas vezes você procura uma farmácia que está ali próxima né, para fazer uso de um analgésico, de um anti-inflamatório, de um medicamento para tratar a sua gripe, por exemplo, e pode estar mascarando problemas mais sérios, que precisam passar por uma avaliação clínica de um profissional de saúde. E a equipe do Plantão Social realizou um encontro de alinhamento dos trabalhos para 2022. Veja os detalhes na reportagem. Foi realizado na manhã desta última quinta-feira na Escola Rui Frazão Soares um encontro de alinhamento dos trabalhos a serem desenvolvidos durante o ano de 2022. A ação foi promovida pelo Plantão Social de Caxias, programa ligado à Secretaria de Educação. A importância do alinhamento que a gente está realizando hoje aqui é para que a gente possa de forma unânime né, fazer um trabalho dentro das escolas do município, junto com, com os nossos funcionários do plantão social. O encontro educacional contou com a participação de profissionais da Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, onde foi possível oferecer serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, além de atendimento psicológico para os trabalhadores. É muito importante a gente trabalhar a questão do autoconhecimento, porque a partir do momento em que eu trabalho o autoconhecimento, eu consigo me compreender, eu consigo compreender o outro e a partir daí eu posso estar elaborando um ano para mim, cheio de, de coisas boas, um ano diferente. Eu posso estar revendo o que, que não foi legal para mim, porque quando você junta tudo, que você vai resumir tudo, tudo isso está incluso dentro da nossa saúde mental, que nada mais é do que o nosso bem-estar. O plantão social, desde que foi implantado em Caxias, as ações têm ajudado no processo educacional nas unidades de ensino. Os profissionais contribuem com os estudantes, professores, gestores e também os pais e os alunos, solucionando questões que atrapalham o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Valéria Almeida, coordenadora do programa, falou da importância do encontro. É, o momento de hoje é um momento pensado com muito carinho para as profissionais do programa Plantão Social. Um momento em que todas nós vamos ouvirmos palavras que nos fortaleçam, né? que nos dê ânimo para animar e trabalhar o 2022 cheio de garras. É, nós estamos também em alusão ao janeiro branco, um mês de extrema importância para cuidarmos da nossa saúde mental. Somos profissionais, cuidamos de outras pessoas, mas nós também merecemos de cuidados. Mãe e filha que residem no povoado Caxirimbua estão precisando de ajuda. Os detalhes, quem traz é o repórter Carlos Márcio. A expressão triste no rosto dessa mãe é reflexo de uma realidade cruel. A sua filha, Ingrid Pérez, de 21 anos, se envolveu em um acidente de trânsito há cerca de sete meses, na MA-034, a principal via de acesso ao povoado. De lá para cá, a jovem ficou acamada e precisando de ajuda. Tudo precisa, parte de higiene, de sabonete, lenço umedecido, algodão, gases. A gente usa bastante álcool, óleo de girassol. Ontem mesmo eu comprei 20 reais de gases e só deu quase para ontem, porque toda hora tem que fazer limpeza nela, é na boca, é no escurativo. Estou comprando a verdura, a, fruta, é, a alimentação, o frango, o fígado, a carne moída, que as, as carnes estão bem, bastante caro E tudo a gente... É gás, né? Essa tia estava na garupa da motocicleta no dia do ocorrido e relata o momento trágico. Foi o aniversário da filha dela de 5 anos, a gente estava indo para pegar o bolo da criança, quando a gente pegou a moto e sofreu esse acidente. Logo, não teve mais nada, a gente não conseguiu mais fazer a festa da criança, fomos direto para o hospital. Quando chegamos, já era 2 horas da manhã, ela teve que ir diretamente para o CTI e desse dia para cá, a nossa vida está sendo isso aí essa correria. Como se não bastasse toda essa situação, meses depois a pequena Alice de três anos, filha de Ingrid, foi diagnosticada com uma doença rara e precisou passar por cirurgia. a meningite que foi imediatamente transferida para São Luís e lá é, já estava muito forte a bactéria lá nos pezinhos dela e nas mãos. Eu, o jeito foi ter que amputar os pezinhos dela e os dedinhos da mão. Aí, estou nessa luta desde julho, né, aqui com elas, com muita dificuldade, né, principalmente na parte financeira, porque eu tenho as viagens com elas em São Luís, às vezes duas vezes ao mês, e inclusive teve uma viagem agora que eu não fui, dia 25, porque não consegui o dia da passagem. Aí ah, eu vou ter que remarcar de novo essa consulta da Alice, porque lá o tratamento dela todo é em São Luís, tanto para as próteses, como essa, esse, essa traque aqui que ela tem, que tem que fechar, fazer a decanulação dec dec né, que eles chamam. Aí a gente precisa estar tá indo lá para as consultas. A forma que você pode também fazer a sua doação está aqui na tela. E ela está precisando de basicamente tudo, né? Ela precisa fazer avaliação mensal, em relação à doença da, da criança, a Ingrid também precisa de cuidados médicos E a família é, está precisando bastante dessa ajuda Também é, talão de água, talão de luz também se encontram atrasados aqui na residência E você de casa pode ajudar essa família A gente aqui, a gente se vira, a gente está se virando Como eu te falei, a gente faz bingo, a gente pede ajuda mesmo Ela não tem nada, nenhuma renda, ela não tem Bolsa Família, ela não tem nada Só é a doação do pessoal mesmo E a seguir, o portal Destaque do Maranhão realiza a entrega do troféu Destaques do Ano. O Sistema Guanaré vence em quatro categorias. Agora vamos para as notícias do esporte. Atletas caxienses vão participar de dois campeonatos importantes neste mês de fevereiro e estão precisando de ajuda. Vamos ver. Érica Rayane tem 16 anos. Juan Almeida, 18 anos. Carlos Gabriel, 16 anos. Eles integram a Academia LC Caxias de Taekwondo e mesmo com pouca idade, já somam muitas conquistas. Essa aqui é ouro, é campeonato maranhense 2019. É ouro gemes 2018. É bronze, é 2019 também, foi no Open Nordeste. E Copa Regional Nordeste, prata. Ah, Essa aqui foi minha última competição, foi João Pessoa Paraíba. Consegui ficar em segundo lugar. Aí nessa aqui foi 2019, foi o Campeonato Copa do Nordeste, na Fortaleza. Consegui ficar em terceiro lugar. Aí nessa foi em São Luís, foi 2019, aí eu fui campeão. E na última foi em no Maranhão. Consegui também ser campeão. Eu trouxe as coisas mais importantes para mim, que foi essa do Campeonato Maranhense. Essa é a minha primeira participação na Copa do Nordeste e essa aqui foi de 2021, que é a mais recente. Onde foi? Foi em João Pessoa. Nos próximos dias 12 e 13 de fevereiro de 2022, eles vão viajar para a capital São Luís, para os Jogos Abertos Escolares, a seletiva maranhense. A seletiva da FEMAT é uma seletiva fechada, onde os atletas campeões ganham o direito de representar o Maranhão no CBDE. É jogo, um jogo escolar fechado para os atletas classificados que representam seus estados e municípios, só no Maranhão. A primeira fase é no Maranhão e a segunda é fora do Maranhão, em qualquer estado que for sediar o, o CBDE. Quando os atletas retornarem, eles precisam viajar novamente, pois já no dia 15 de fevereiro, dois dias depois, eles vão participar em Fortaleza, capital do Ceará, da seletiva do Grande Slam. Nove atletas vão participar, ou seja. A seletiva para integrar a seleção brasileira de Taekwondo. O Grand Slam também é uma seletiva fechada, onde se soltar os melhores de cada categoria e os campeões do ano anterior, no caso de 2021. Todo atleta que entra na seletiva do Grand Slam são aqueles que se classificaram de resultados de competições regionais, estadual e de nível nacional, como Campeonato Brasileiro, aí regional. Copa do Nordeste, Estadual, Maranhense. Então o cara vai para o Maranhense, conta os pontos, vai para o regional, que é a regional Copa Nordeste, brasileiro pode ser o brasileiro ou Copa do Brasil. Aí o atleta soma os pontos, sobe no ranking da confederação e entra para o grande Slam. Para bem representar a cidade de Caxias, os atletas estão precisando de ajuda para bancar passagem, alimentação e estadia. Para ajudar, basta entrar em contato com este número, que também é o WhatsApp, ddd 98 para a gente é... é essencial estar nessas competições, uhum. entende? Porque vamos ter mais, tanta visibilidade, mas também vamos poder ir para fora, vamos crescer nossa carreira como atleta, uhum. entendeu? então isso é... Essencial. é essencial. Apesar de tudo que a gente já conquistou também, tipo, tem outras competições agora para ir, e apesar de tudo isso ainda falta muita, muita renda e muito apoio. Então, acaba dificultando um pouco em ir para competições mais importantes, como o sul-americano, uma seletiva para a seleção, uma seletiva para as Olimpíadas. Então, tipo tem uma certa dificuldade. Qualquer contribuição já será bem-vinda. A gente procura todos, empresa, empresários, amigos, políticos, que possam nos ajudar a chegar nesses dois eventos de sumar importância para a gente. E vamos seguir com mais notícias do esporte com Edmilson Coutinho. Foi finalizado neste último domingo Lá no Campo Aluísio Lobo A Liga dos Campeões de Futebol Categoria de Base Competição essa que devia ter terminado Hoje uma quarta-feira Só que no jogo da categoria sub-20 Entre Inter -Caxiense e Aldax Jogo esse que não foi finalizado Em virtude é, Daquelas fortes chuvas e falta de energia E ontem é, Depois de se notificadas as duas equipes, foi a campo ontem a equipe do, da Intercaxiense. O Audax não compareceu, mas foi notificada. Foi feito aquele protocolo que é de praxe, o Intercaxiense foi a campo, é, vestiu sua equipagem, assinou a súmula e o árbitro Márcio Melo fez o que devia fazer e... Na, no final, no fringir dos ovos Intercaxiense campeão Na categoria sub-20 Competição essa que é, As finais Do sub-11, sub-13 Sub-15 Vencida pelo livro na mão Bola no pé, campeão né E a sub-17 foi a equipe Do Santa Fé que foi campeão Em cima da equipe do é, Belém E já na sexta Copa de Futebol Rural, Zemole, foi decidido ontem, lá no campo do Zemole, essa grande final, ontem pela manhã, entre as equipes do PSG, do Centro das Cabeceiras, contra a equipe do Palmeiras da Arara. E o PSG levou a melhor e venceu por 2 a 1. Um. Com esse resultado, o PSG foi campeão. E o campeão levou um troféu, 22 medalhas e 2 mil reais o vice-campeão, levou um troféu, 22 medalhas e um mil reais. É, o terceiro colocado, quinhentos reais, que foi o Barcelona, e o quarto colocado, o resto do mundo, é, ficou é, com uma bola. Já na Copa Solina de Futebol Carentão, nós tivemos jogos aí, válido vale, pela terceira rodada, sábado, Maranhão 1, Itapecuru 1, é, e Sayaró 6, Buxudinho 1, no domingo pela manhã, foi a vez da equipe do é, Duque de Caxias bater o Flamenguinho por 3 a 0. A busca por novas oportunidades de emprego sempre aparece repleta de ansiedade e também de expectativa. Saiba como, como fazer um currículo que contemple experiências e o um diferencial do profissional. Confira os detalhes Diante de um reportagem. cenário de oportunidades, investir na formação profissional é fundamental. Para quem está à procura de um emprego em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é preciso estar atento na hora de elaborar o currículo. As dúvidas acabam surgindo em torno das informações que devem ser colocadas. O que você não pode deixar de colocar, né, que é o básico, são suas informações pessoais, né, no caso, seu telefone de contato o seu e-mail, o seu endereço, é, e você precisa também colocar toda a sua trajetória profissional. Normalmente, você inicia colocando a sua formação acadêmica, que é de onde você tirou o seu conhecimento técnico. Então, você precisa colocar lá todo o seu histórico. Ah, professora, eu não sou, não fiz universidade. Coloca o, o, onde você fez o seu, o seu, onde você estudou, né? claro, e coloca os cursos que você fez. Isso também pode levar você para uma oportunidade de trabalho. Se você tiver feito uma graduação, uma pós-graduação, você também deve colocar esses dados, o início daquele do, daquela jornada e o final, e aí os atributos daquela formação, tá? Depois você coloca as suas experiências profissionais, levando que na experiência profissional é importante você colocar sempre o local onde você trabalhou, o período em que você ficou, o carro que você ocupou e o que você aprendeu naquela experiência profissional. Para cada vaga oferecida pelo mercado de trabalho, deve ser elaborado um currículo que contemple as competências específicas da área. Tanto as experiências para aquela área que você está se candidatando, quanto as competências necessárias para executar aquele cargo. Se você está sendo é, solicitado para um cargo de atendimento ao cliente, que competências eu tenho que ter para atender melhor os clientes? Então bom relacionamento interpessoal com pessoas, eu preciso demonstrar que eu sei resolver problemas, eu preciso demonstrar uma boa oratória. Então, essas competências precisam também estar no seu currículo. De fato, a gente só percebe isso quando a gente está entrevistando o candidato. Né? Então, a gente não tem como mensurar isso através do currículo. Então, não se faz tão necessário se você descreva isso. No entanto, no resumo descritivo de quem é você, nas primeiras linhas do seu currículo, podem trazer essas informações. E o portal Destaque do Maranhão realizou na noite de ontem a entrega do troféu Destaques do Ano. O sistema Guanaré venceu em quatro categorias. Nesse domingo, o portal Destaque do Maranhão realizou uma solenidade em uma casa de eventos de Caxias, com transmissão ao vivo pela internet, em que entregou o troféu Destaques do Ano em 31 categorias. Dentre elas, Esporte, Beleza, Emissora de TV e Rádio, Personalidade do Ano, Político, Revelação, dentre outras. Na categoria Personalidade da Música... Carol Bezerra foi a mais votada. Gente, é um prazer imenso. tá? Tô muito feliz por ter recebido esse prêmio, por ter reconhecido meu trabalho, né? que eu venho é, fazendo aqui em Caxias. estamos aí uns quatro anos, três anos aqui em Caxias. E eu, eu estou muito feliz né? por representar essa categoria de música. Quero agradecer todo mundo que votou em mim. Já na categoria Personalidade Religiosa, Padre Ribamar foi o mais lembrado. Na categoria Produtora de Vídeo, Oba Produção. Levou a melhor e na categoria Personalidade do Ano Catulé Júnior secretário de estado. Foi o mais votado. E pela indicação da minha empresa, fiquei é muito feliz. É a primeira vez que a gente foi indicado, com o um grande apoio e reconhecimento das pessoas que trabalham com a gente, valorizou, voltou e hoje a gente está agraciado com esse prêmio. Esse prêmio eu quero compartilhar com cada um que votou e principalmente com os nossos parceiros. Eu me sinto muito honrado, eu acho que isso é fruto de todo um trabalho que nós fizemos ao longo desses últimos três anos à frente da Secretaria de Estado do Turismo do Mareão. E isso, claro, todo reconhecimento é bem-vindo, mas nos, nos coloca ainda o respeito. Responsabilidade ainda maior de avançarmos, de dar, darmos novos voos e eu fico muito feliz. O Sistema Guanaré foi premiado em algumas categorias. Programas de TV com o programa Hora do Povo. Eu fico muito lisonjeado, agradecendo demais e claro que o sucesso desse programa, como a gente costuma dizer durante o programa também, que o sucesso dele é por causa de você que nos assiste, você que nos acompanha, seja pela TV, pelas redes sociais, enfim. O sucesso do programa só depende de você e a gente conseguiu esse sucesso graças a todos vocês que nos acompanham e assistem diariamente de segunda a sexta o programa Hora do Povo na TV Guanaré. Muito obrigado a todos os amigos aí do Portal Destaque do Maranhão, obrigado pelo carinho, obrigado por nos colocar à disposição aí na votação junto ao povo e obrigado a você que tirou um pouquinho do seu tempo para votar na gente aí no nosso programa Hora do Povo. E nas categorias Programa Jornalístico de Rádio, com o Jornal do Meio Dia, da Rádio Educativa Guanaré FM, na categoria emissora de rádio, com a Rádio Guanaré, e na categoria emissora de TV local, com a TV Guanaré. Quatro anos no ar, né, graças a Deus o Jornal do Meio Dia teve esse reconhecimento do público. É feito por Tainara Oliveira, Jardel Meida, Carlos Márcio E é um programa diário que leva até as pessoas muita informação, que busca sempre é, estar levando os fatos da maneira que acontece, de forma verídica. Então é esse nosso papel, né? agradecer aqui toda a organização do evento, muito bonita. E agradecer, claro, os nossos ouvintes em especial por terem nos reconhecido. Mais uma vez, né? Nos deixa muito feliz, né? O reconhecimento do público em ter a Rádio Guanaré, a TV Guanaré, o Jornal do Meio Dia, todos os produtos né? bem avaliados. o resultado está aqui, ó. É, não é apenas um objeto, é o reconhecimento do público para o nosso trabalho que é diário, que é feito com muito carinho, muita dedicação. E na categoria Político Revelação, Amanda Gentil foi a mais votada. Não tenho palavras para descrever a sensação que eu estou sentindo agora. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar me dando a oportunidade de mostrar o meu trabalho, de mostrar quem eu sou para a população maranhense. Agradecer a todo o grupo, o Portal Destaque do Maranhão, por ter cogitado o meu nome. Fico muito feliz e muito honrada mesmo. E não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que foram lá no site, votaram, que é reconhecer o meu trabalho, reconhecer o meu esforço. Foi um pouco trabalhoso, mas foi muito gratificante, porque a gente acompanhar todo esse processo de... de monitoramento né, do, dos votos foi uma coisa bastante gratificante para mim e para toda a equipe do Portal Destaque do Maranhão, pois a gente pôde perceber o engajamento, o empenho das pessoas nesse processo de votação e elas faziam... É postagens em suas redes sociais elas estavam por dentro do que estava acontecendo e isso foi, nos deixa bastante feliz a gente quis que o prêmio fosse o mais transparente possível e a gente deu uma semana para esse público decidir e... A gente observou que duas da manhã, quatro da manhã, estavam acontecendo votações, tinham muitas pessoas remontâneas no site, ou mesmo fora do horário comercial, que é aquele horário que a gente acessa no dia a dia. A gente espera que no próximo ano aconteça, que seja melhor que esse, e que menos cansativo, para a gente ter um resultado ainda muito melhor que esse. Parabéns aí ao Portal Destaque do Maranhão, parabéns a todos os premiados e também principalmente ao Sistema Guanaré de Comunicação e a todos que fazem o Sistema Guanaré. O Jornal da Guanaré fica por aqui. Vem aí o... a Hora do Povo.